Olá pessoal, bom dia! Aqui é o professor Paulo Abadi e nesse treinamento nós vamos trabalhar o cadastro de usuários no sistema. Em particular, vamos olhar para a questão do cadastro de usuários externos. Então, vem aqui na parte de contatos e aí eu consigo ver os contatos que estão cadastrados aqui, consigo realizar filtragens, consigo, enfim, colocar palavras-chave para pesquisa, filtrar por tipo, por cargo, por grupo, categoria. E temos uma grande listagem de usuários que já estão cadastrados aqui no sistema. Usuários de vários tipos, boa parte deles usuário interno do sistema, mas temos também um, órgãos, nós temos usuários externos, nós temos aqui um exemplo de um usuário externo. Tá? E aí se nós não temos o usuário desejado no sistema, é possível realizar o cadastro de um novo usuário isso será particularmente importante em algumas situações nas quais nós precisamos dar transparência a alguns processos, nas quais nós precisamos divulgar documentos, trechos de um processo, às vezes até o um processo inteiro, para alguém que não faz parte da instituição, ou em situações onde nós precisamos da assinatura de um usuário externo através do nosso sistema. Então, vamos ver como é que isso pode ser feito. O primeiro passo é o cadastro do usuário. Eu venho aqui, observo que o usuário não pode ser encontrado, faço pesquisas, faço filtragem, vejo que o usuário não está aqui disponível. Nessa tela nós temos os ícones padrão de edição, então eu posso visualizar um usuário, editar um contato, eu posso desativá-lo, quer dizer, ele faz parte do sistema, mas ele não, não pode realizar ações dentro do sistema, embora o cadastro dele ainda exista. E eu posso também excluir esse contato. tá? tem uma diferença muito grande entre excluir e desativar porque quando nós desativamos o usuário perde o poder de interagir com o sistema mas ele está lá cadastrado bonitinho ele pode no futuro ser reativado e voltar a realizar operações dentro do sistema caso seja necessário quando eu realizo a exclusão aí não ele é removido do sistema então vem aqui vou criar um novo usuário clico no botão novo o sistema me leva para uma tela diferente na qual consigo começar a preencher os dados vou esconder aqui o menu e aí eu preciso escolher qual tipo de usuário eu posso escolher aqui entre empresas um usuário temporário ou um usuário externo no caso desse treinamento vou focar em usuário externo posso definir uma sigla para esse usuário externo não tem problema posso dar um nome a esse usuário por exemplo um... coloquei aqui um nome qualquer José da Silva e aí indico que ele é pessoa física. Quando eu faço isso, uma série de outros campos se abrem para mim. E agora eu consigo cadastrar informações relativas a uma pessoa física, sem problemas. Informo aqui o gênero. E aí tem nome social, pessoa jurídica, endereço, complemento, todos os dados para localizar onde é que a pessoa está. É, onde é que é o endereço da pessoa, CEP, bairro. Como tratar, qual o título, qual a função, CPF, RG, todos os dados de um cadastro normal. Não vou entrar em detalhes em cada um desses campos. Agora, um campo extremamente importante é esse daqui, no qual nós olhamos para o e-mail. Porque é através dele que o usuário vai se comunicar com o sistema, vai receber as, as, os envios né, de correio eletrônico. Vai receber notificações, possivelmente vai logar também através desse e-mail. Vai ser identificado através dele, então muito importante que o e-mail seja informado corretamente, bem como os dados de contato, o telefone comercial, o telefone celular. Um detalhe muito importante, que muitas vezes é subestimado, é o campo observação. Esse campo extremamente útil no sistema, permite indicar, por exemplo, o que o usuário foi inserido, quais são os tipos de processo que interessam a esse usuário, qual o contato desse usuário dentro do IFP? quais são os funcionários que podem ser utilizados para entrar em contato com o usuário, caso algum dado aqui esteja errado e a gente não consiga mais falar com ele, enfim. Aí vai da necessidade do setor, tá bom? O campo de observação realmente pode ser muito, muito útil. Depende da imaginação da pessoa que está utilizando, depende das convenções do setor e depende das informações que não se encaixam em mais nenhuma outra parte desse cadastro mas que precisam estar incluídas aqui para facilitar a relação com essa pessoa que é um usuário externo. Uma vez cadastrado no sistema, tanto o usuário externo ganha o poder de começar a realizar operações dentro do SEI, dado que nós realizamos a abertura de processos para esse usuário. Como nós, funcionários da escola, ganhamos a possibilidade de oferecer essa transparência, esse acesso aos nossos processos para os usuários externos que forem cadastrados no sistema. Então essa ferramenta de disponibilizar acesso a usuários externos, cadastrar usuários externos, ela é extremamente importante para que novos contatos tenham transparência, tenham acesso a processos da escola que interessam a eles, e posso, inclusive, realizar operações, visualizar documentos, realizar assinaturas em outros treinamentos. Nós vamos ver como é que isso é realizado. Terminado meu cadastro, clico em salvar, o usuário vai ser criado no sistema. Então, realizei a operação de salvar. Vou realizar uma pesquisa agora. Filtrei pela palavra José. E agora é fácil ver que o meu José da Silva foi cadastrado, faz parte do sistema. E agora nós temos um novo usuário dentro dos contatos que poderá posteriormente participar dos processos do SEI de uma maneira razoavelmente semelhante a outros usuários que fazem parte aqui do nosso cadastro.